Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o Pedro Valadares, do Clube Português, e hoje eu vou falar sobre o pior pecado que você pode cometer quando você utiliza a vírgula. O pior erro que você pode cometer quando você utiliza a vírgula é separar sujeito de verbo. E aí a grande dica é o seguinte. Tome cuidado com os sujeitos longos. Por exemplo, se você vai falar, a falta de água, de nutrientes, de comida, de amigos, faz mal aos seres humanos. Aí você tem a tendência a querer colocar uma vírgula depois desse sujeito porque ele é muito longo. Mas você não vai fazer isso porque, porque não se coloca vírgula entre sujeito e verbo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. Ah, e lembre de clicar aqui nesse sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.